Bem-vindos ao Coquetel F. Muito usada em português. O origem é esse. a é esse, é esse.. Oi gente, tudo bem? Nossa, isso deve tá ficando rimão. Porque ela leu a. Oi, gente, tudo bem? Não, ficou é rápido. <Sus> eu vou falar um pouco, eu vou devenir tornar um é. <risos> Vai ficar no chão ou não vai ficar, ficar no chão? Te que pariu, me ligaram a máquina de lavar roupa agora Sim. O que mais demorou nesse vídeo foi tentar deixar isso dar tudo certo Vai ficar errado Vai é. ficar tá. Um beijo para eu no futuro <risos> Do som Primeiro significado do som cu e de de metro. Já vou avisando que talvez o vídeo fique comprido porque eu achei um monte de coisa. Entouré de bistro, pigale. Eu vou não contar, como é que vou contar? Vou contar tudo. Cucu, <risos> não sei mais como é que fala em português. Bonjour, todo mundo. Você não Não sei, de que Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? não? Não sei se você conhece Capaz, porque isso a gente também só fala no sul do Brasil. Me parle para ler, mas... Jesus, Ananda. mostrar como eu fiz o som de erros francês. Busy. É isso mesmo? Nossa, 4 minutos já e eu só fiz bobeira. Passar luz na minha cara, talvez o resultado seja melhor, mas talvez eu fique cega. É nóis. Ai, que fome que eu tô já... Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. <risos> Nossa, parece uma voz de traveco. Cadê meu sulfite? Oi, gente! Estoura tudo no microfone. Eu dou uns gritos. Uh. Vai ficar sempre sabendo o que que tá acontecendo. Uh! Sim. não, não eu passarinho ali me confundiu. Sign... não é significado Estou me chacoalhando muito mas pessoa que tá baixando um santo em mim quem diria, hein? quem diria? ó, comecei aqui, ó, escrevendo o primeiro homenagem à trois esse vídeo parece que vai ser difícil. Mas, gente, hoje a gente vai ter aqui no nosso programa um quadro especial. Quem vai ser esse quadro? Vai ser uma surpresa para o pessoal que gosta de falar francês. Croyez-vous? Uh, Queremos un poids? Un poids? Un poids? Hoje, aqui no nosso programa, a gente vai ser um convidado muito especial. Tô convidada, vai falar de fr francês. É francês mesmo, Joaquim? Francês. Gente, eu sou a Fernanda e eu vou estar tá sempre falando... Não, eu gostei aqui. Se você quiser, você pode ver aqui, ó. As minhas redes sociais. Assim você vai ficar... Você também pode curtir o vídeo. Aqui embaixo. Aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau.